Você sabia? Em 2018, seremos quase 150 milhões de eleitores e cerca de 25 mil candidatos para todos os cargos. Veja mais no aplicativo Guia do Voto.